Meu nome é Manuel, se gostar do vídeo deixa o like e se inscreve Se não gostar pode dar o dislike ou pode dar uma crítica construtiva É isso mano, bora aqui pro react Bora matar dois no vídeo só? Resolvi, eu ia fazer um vídeo separado do outro, mas não Nivelando o jogo The Boys, do Pai Pros da Batata E depois a gente vê o Vecna na Stranger Things do Martin Então mano, bora Um, dois, três, play Acabou que nem deu tempo de ler a descrição Ô <risos> oh, cacetada quando olhamos pro céu A esperança surge Deixando o mundo menos cruel Eles são super, sempre irão nos proteger A morte pensa em mim e você Temos que sempre lembrar de manter a fé naqueles Não posso parar, não posso parar, não posso parar Corre, irmão Tá, deixa eu te explicar essa porra direito são milhões de mortes sujos. Todo ano comentar, de assistir, que Tem um deles aqui no chão. Você também tá nisso agora. Então, para a Olha só, é luzes, e que foda é Aí que eu gosto, é que eu gosto. Tem palavrão é um. um. Eu conheço o cara certo. Quero falar com o francês. Quem me cai, já é mais um pouco como quer. É só pagar dívida. E faço o que se quiser. Você tá maluco, taca tá a porra do três Pra matar ele a gente precisa. Coloca mais no A garrota ali é super Relaxa a Se acalme o que é Não tem que todo mundo Eu sei que está assustada Tem que ser mais controlada Tem que ter a que ver The Boys, velho Não tem outro não tem outra coisa, não Sou mundo que me puxa Mas quem me curva Você foi a primeira A primeira que nunca me culpa Tô bom combate Eu tenho meus motivos Se precisar de armas Tem um estoque infinito Ninguém assim manda da lei Andarem no seu cobra, montigo não me chamo francês. Agora só falta mais um. O que me diz, leitinho? Sempre a mesma história, cheiro o mundo e volto bruto. Sempre a mesma lataí. Vocês mataram outras lúcidos. Nós somos diferentes, vivendo a mesma luta. Só que eu tenho coração. Vocês são filha da e quando eu Quando Quanto cara xinga pro louco. Né? Endiquei minha vida pela minha família, protegendo minha filha, todos aqueles. Uh -oh. Ela tava um passo do meio, fio E é culpa, ela disse que não viu eu só aceito entrar na sua jogada Porque minha namorada Foi morto pelo tribal. Não dá pra manter nossas mãos em paz. a rua deles E são sujas demais Não dá pra ignorar os problemas Todos os sete ainda nos traem Eu tentei ser forte pra salvar você Porque sempre me salvar. E eu me sinto fraco. receber Só me dá pra poder Posso ser forte sem gozar Tenho. Deixa eu contar do meu jeito. Meu nome é Bruto, filho e é Bruto, resolvendo na porrada. Tenho com o medo chamado Capitão Paz. Minha mulher que eu pensava ter morrido, vive presa com o filho. Daquele homem maldito. te encontrar, e de novo eu te perdi. Vou cuidar do seu garoto como eu te prometi. Mate a mim, Capitão Paz. Mas um torque do piranha. Garoto, sempre vou cuidar pra que você esteja salvo. Se o um garoto vem comigo, ele vai estar em perigo. Farei o que for preciso pra manter ele minha esposa, para te proteger, eu preciso ser tudo O composto temporário. Onde a surgir dentro do meu corpo? Oi, seu otário. O que você fez? Nem velei o show. me tenho poder eu o som de aposta. Tu vê é o garoto. Cara, nem tô comentando mais sobre a música porque eu tô muito. Dirtido aqui agora. Uma luta justa pra acabar com esse bando de super filho da puta. Caraca. Hein? É porque eu normalmente não vejo pai os falar palavrão nos rap dele. Só o cara é um, um artista completo. Eu não tem o que fazer. Tava viciado nessa música antes mesmo dela ser postada. Todos mandaram muito. Cara, que música incrível. Ficou muito foda. Eu gostei demais. Tá muito de parabéns. só ficou do caralho. Meu único medo era não ter palavrão nenhum. Mas teve e bom de ser música sua. Que é bem usado e colocado. Parabéns. É, não foi. É porque tem certas músicas que quando foi. É que tem certas músicas que quando vai usar palavrão, os caras ab abusam do palavrão, não sabe usar na hora certa. Então, mano, tá muito bem feito. Tá, tá todo mundo de parabéns aqui da produção e todo mundo que cantou, né? Gostei. Bora aqui, então, agora pra Vecna e Sanjay Frings. Eu tô bem ansioso por ser algo vindo do Marquinhos, então bora. Não tem spoiler, eu não vi ainda a última temporada de Disturbia. Rings, rings, rings. Eu tenho que ver, velho. E as suspeitas apontam para o jovem Ed O rapaz está desaparecido O clima na cidade é de terror Estamos seguros ou não? Com torcidas com os ossos virados do avé. Vai ter spoiler Inferno, tudo pra ganhar view Então bora Pesadelo <risos> Feijão não consegue enfrentar Na sua frente você essas os efeitos escola, do Vecna foi muita coisa Sem sem CGI é muito bom Esqueci o nome é disso fácil de entrar, Está sonhando acordada O Vecna vai te pegar a garota Mas o um pesadelo ninguém vai te escutar O que vai fazer à toa Quando eu tiver quatro batalada vai tocar Só falta e você não fugiu Seu eu pensar que eu existo, forma que não existiu. E quando eu te libertar me diga se assim, sua dor sumiu Da sua morte criarei um mundo que você nunca viu Só encarregar, encarregar seus piores dias Você não viverá mais má que tá tranquila Não corra para onde quiser O mal sempre irá existir Então tente a pena sorrir E a Ela vai morrer, viado, não? Será que eu quero ver mesmo esse rap? Por mais que deve ser uma música incrível. Eu não vi ainda a temporada, velho. Oh. oh! Eu gostei, viu? Deu uma fanart, viado. Uh! Oh. Mas é de ti que o papai tudo se irá permitir. Pois há muito tempo esse homem te temer. A termos o papai morre de medo de ti. Já tentei ajudar, mas eu pioro as coisas. Querem fugir, mas vestiram de perto. Se eles são irmãos. Eu nem vi a penúltima temporada, tem que ver as duas, lembrei agora. era uma criança diferente. Todos diziam que eu era estragado e não tinham noção do ponto que eu tinha na mente. Algo que é superior, não precisa ser consertado. Uma estrutura nem um pouco natural. Enquanto quando vem ordem, eu vi a repressão. Passo um dia zero. e sempre o mesmo final. Já há 50 surgindo uma pior versão. A cada vida que eu tirava, eu ficava também melhor. Hoje eu descobri tem torder a ser Caindo em meio ao caos Da pele eu senti Um bagulho absurdo, nem sei o que estou falando mais, velho. Me concentrei total. Ó, oh, gostei, Tô vendo se tá acabando, porque tá muito legal, só que eu não quero receber muito spoiler. do céu ou na moral é esse é o poder da comida gostoso. todo mundo de parabéns Isso e eu vou pessoas. já vou terminar o vídeo depois que acabar aqui já terminou